aí Gente, hoje eu quero vir falar pra vocês, faz tempo Que eu tô querendo vir falar é, Mas eu tava fazendo cada vez um teste é, Passando ele mais vezes Pra ver se realmente Era tudo aquilo que eu tava Imaginando, e gente, é É isso aqui, ó O Cicatriplaste Baume B5 Da La Roche-Posay Gente, isso daqui Salva a vida de qualquer um Além dele ter é, pantenol, 5%, gente, que é uma concentração maravilhosa. O pantenol, ele é um ótimo hidratante. E o pantenol ajuda a reter hidratação na pele, ajuda a reter água né, na pele, para manter aquela pele hidratada. E ele tem, gente, é, um ativo, eu vou ler aqui para vocês: Madecassoside, Não sei se é assim que pronuncia, que é cicatrizante. O que, que essa pomada promete? Ela é uma pomada reparadora, né? Hidratante. Ela também tem manteiga de karité, tá? Que também é um ótimo hidratante, gente. Então, é pra que que eu uso ela? Eu uso ela uma vez por semana no rosto pra hidratar mesmo meu rosto, tá? É, quando meus lábios estão muito rachados, eu uso também o passo no outro dia. Sumiu aquelas... Aquela rachadura, né? Mesmo Gente, eu fiz uma... Queimei uma pinta que eu tinha aqui E ficou um vermelhão Depois, né? De inflamado Eu usei ela Você não vai usar ela em cima da lesão Tá? é Você vai usar ela E depois que tiver cicatrizado Você usa Não em cima da lesão Tá bom? Sumiu o vermelhão gente é não deixou marca não deixou então gente é, ela é maravilhosa para você pode usar ela também em queimadura queimadura leve tá gente queimadura leve você pode usar ela que ela vai ajudar muito a melhorar essa pele a curar essa pele até porque ela tem a, ação anti-inflamatória então, gente, eu não tenho nada de negativo para falar sobre ela, só positivo. E eu espero que eu tenha ajudado vocês também. Curte, compartilha se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. E qualquer dúvida sobre ela, deixa aqui embaixo que eu poderia passar a, o, o tempo todo falando dela. Mas eu tento fazer vídeos curtos. Então, gente, eu recomendo sim, tá? Pra quem quer diminuir uma cicatriz... Pode passar pra quem tá com a pele ressecada. Pode passar boca ressecada. Pode passar. E é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Curte, compartilhe, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.